Eh, nossa sociedade já são muito divididas, muito racializadas, muito marcadas por diferenças eh, de gênero, então há dois caminhos, ou as coisas se quedam como estão, so uma aparente harmonia, porque chamamos de harmonia o que conhecemos o se intenta cambiar para romper con las desigualdades. Cuando no, no conocemos las desigualdades, podemos decir, no, quédese. Pero cuando las conocemos, y, como, y las conocemos profundamente, hay que tomar decisiones. No hay decisiones sin costo, no hay decisiones sin costo. No hay una distribución de bienes, bens materiales y materiales derechos, eh, os privilegiados se sentirão usurpados quando se retire algum direito ou se comp eh, compartilha algum bem. Eu me muito da educação. Então, quando se começou o debate sobre ações afirmativas em Brasil para acesso à população de baixos rendimentos eh, e, e, e, em particular, da população negra, à la educação universitária pública. Eh, este debate teve lugar, um debate muito intenso, muito intenso. Eh, as cotas gerarão mais equidade ou mais desigualdade ou mais rompimentos? Um debate também marcado por algumas posições mais racistas, mas havia gente contrária. Que era militante antirracista. Uh -huh. Entende? Então, sua pergunta é muito boa para eh, alertar a la gente que políticas desta de natureza eh, demandam muito debate público para que os costos sejam compreendidos. Se si aceptados, talvez nem por todos, mas compreendidos. Passados. Essa primeira política de acionamento afirmativa para acesso à universidade pessoa por onde eu, onde eu trabalhava, e eu tenho um cargo que lidava com esses assuntos. E, passados, isso foi em 2003, 2012. passados 16 anos, nos benefícios extrapolam extraordinariamente. As dificuldades ou os perjuízos que podemos ter. Para a questão da universidade especificamente, há ao menos três ou quatro vantagens que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, cria as oportunidades para a gente que é da primeira geração que é a esse nível de educação. Em segundo lugar, todos nós sabemos que a educação é uma herança familiar. famílias que alcançam níveis elevados de educação querem que seus filhos ao menos a esse ponto, não menos, não menos. Então, se si logras que uma geração ou parte de uma geração mais pobre da população negra ligue a universidade, está é certa, seus erros, cambiarão seu status, seu posiciona, então um ganho um um ganho pessoal, um ganho nacional. e um ganho para a própria universidade porque em Brasil a menos, as melhores universidades sempre foram como que cotas de los blancos, sempre foram. Eu há algumas publicações sobre isso. Eu coordenei 18 publicações acerca dessa renda e com estudos muito detalhados eh, demográficos, etc. E era estupenda a concentração de poder do grupo branco de classe média alta. De otros. Entonces creo que estamos llevando a la universidad una nueva agenda. Yo uh, he tenido un encuentro muy, interesante, muy importante para mí con jóvenes de colectivos negros de mi universidad. Con estas preocupaciones, esta agenda de, de cuestiones. ¿Qué pensan? ¿Qué pasa? ¿Cómo van las cosas? ¿Cuáles son las dificultades? Y me dijeron, la mayor dificultad es os professores não conhecem nossas preocupações. Não, não há autores negros em bibliografias. As questões de pobreza são vistas desde afuera, não desde dentro. Então, as universidades, como Centro de Produção do Conhecimento, estão tendo uma oportunidade extraordinária de levar a sua renda de conhecimento às questões mais importantes da população. Eu creio que há, há distintas instâncias e também não podemos pensar na universidade como um todo monolítico que, que se que se opine de uma maneira única. Eh, e, e mesmo as maneiras majoritárias não são suficientes para compreender um problema. Então, creio que uma forma de involucrar é ampliar o debate público para que distintas vozes podem ser ouvidas. Essa é uma maneira importante. A outra é involucrar a gente que diretamente está interessada em um tema. Então, esses os coletivos negros, os movimentos, eh, os expertos que estudam dessas coisas. Eu creio que há é, é, é uma opinião importante para que que venha. Eh, também creio que precisamos mirar outros exemplos de outros outros países como lidaram com problemas dessa natureza. Eu eh, não tenho lá a ideia de que um dia haverá um consenso sobre isto eh, pleno. Haverá na construção de certas convicções, a construção de certas evidências a partir das quais a gente que não aceitava a se aceitar ou a não se oponer de forma frontal. Então, eu que um trabalho que nós temos que fazer, nos movimentos sociais e também nós, outros acadêmicos, é mostrar as evidências, o que sabemos. Por exemplo, o Brasil tem uma, uma prova, prova, prova sim, de certificação, de conclusão de curso todos os acadêmicos de todos os cursos em determinados anos têm que fazer uma prova de final de curso. Não, não, não se certifica exatamente, é mais para avaliar a instituição, não tanto para avaliar a pessoa, mas a instituição. E essas provas, Exame Nacional de Desempenho estudantil são acompanhadas de questionários muito minuciosos, então eu publicado um trabalho de um amigo que eu isso eu fui editor, sobre o perfil dos estudantes de distintos cursos, de raça, de renda, de gênero, de origem familiar, de onde vivem. Quando cruzes esse status com os dados da sociedade brasileira, Miras que a universidade se tornou um fator de multiplicação da desigualdade. Exemplo, em nos cursos de medicina, antes las cotas, 70% dos estudantes de medicina eram de famílias de elevadíssima renda em Brasil. Em a sociedade brasileira, apenas 7% das famílias tinham essa renda. Na la medicina, eram 70%. Tu crees que esse jovem, essa jovem, se vai a periferia para atender los pobres? Vai criar um consultório na uma e quedamos sem médicos para os pobres. É preciso cambiar as coisas. E a educação é um bem comum. Não é propriedade de nadie. É um bem comum. Ou o Estado toma iniciativas democráticas, discutidas, mas iniciativas para tornar o acesso ao bem comum mais democrático ou está compactuando com a discriminação, as desigualdades e, pior, com a sua multiplicação. Então, se queremos detener a multiplicação da desigualdade, a educação tem um papel central. Mas se queremos superar as desigualdades, a educação não é suficiente. É preciso política de emprego, é preciso política de saúde, de segurança, de proteção social, de moradia, de, de questões ambientais, de saneamento. É esse conjunto que constitui a pobreza. É esse conjunto que tem que ser visto. Em educação, eu tenho a esperança que podemos impedir que se reproduza a desigualdade. Para romperla, mais que educação, todos juntos. Obrigada.